E aí, aqui é o Rodrigo. E aqui é o Gabriel do canal Nerd ao Quadrado. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai começar a série de Fire Red, Pokémon Fire Red. Estamos usando o emulador MyBoy. Vamos deixar o link para download na descrição. Vamos lá. Não se esqueçam de ver também os outros vídeos do canal. Que é a série do. Galera, isso daqui, esse, esse save, porque algumas coisas deram errado e tal, mas vamos lá. Não tem problema, a gente recomeça os controles entre os escondidos, mas são muito fáceis. Aqui onde eu tô apertando é o A, do lado é o B, aqui é o Start, do lado é o Select, aqui em cima... cadê? cadê? Tem isso daí? <risos> e tem os direcionais. No caso, você já é aqui. A gente deixou os botões invisíveis pra não atrapalhar o texto do jogo. É, pra caso vocês queiram ler o que tá escrito aí e tal. Porque se vocês forem ver o meu primeiro episódio, ele ficou com os botões em cima do texto. Vamos lá, eu sou o garoto. Não diga. Só lembrando: aqui no começo do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque esse negócio vai ajudar muito. Pois é. Galera, é. é vou errar um pouquinho aqui, eu acho que na é hora de escrever o nome. Mas vamos lá, que eu não tô acostumado a jogar sem as setas direcionais esse daqui é o neto dele, que é o nosso rival o nome dele é Gary vou colocar Gary porque do anime e tal, né? vamos lá uhum. pra quem não sabe esse daí não é com o Ash do anime, sim com o Red, que é um dos melhores Trinidad. personagens principais de qualquer jogo do pokémon vamos lá, é Galera, isso daqui eu pretendo que seja um detonado Ou seja, vou tentar pegar tudo Se eu esquecer, podem me hatear Só que não, é só digam mesmo que eu esqueci Vamos lá, vamos começar aqui o básico Você liga o PC Retira o um item Poção Pronto, esse é o primeiro item que você pega no jogo Se é que você saiba dele Se você não sabe, ele não vai ser o primeiro Aqui é a nossa mãe, ninguém fala com a mãe Afinal, quem fala com a mãe só lembrando que a gente não vai falar com todos os NPCs, porque a maioria deles não é necessário conversar. Mas os que são necessários para o prosseguir do jogo serão consultados. Agora o professor vai ficar falando bobozeira para gente durante 10 anos. Vamos lá, ele está dizendo que na grama tem pokémons que podem ameaçar a gente. Não que isso seja um problema, porque a gente ia bater neles. Ou fugir. É. Agora... Como vai estar no título do vídeo, vai ser a nossa grande escolha. Que é basicamente escolher os Pokémon iniciais. Uma questão pessoal minha, sempre escolha o Ou no meu caso, sempre escolha o Charizard. O Charmander pra falar a verdade. É, né, que você escolheu o Charizard, ele vai evoluir pra Charmeleon, e depois vai evoluir para Charmanda. E nunca escolhe o Bulbasauro. Ele é inútil. Quer dizer... Ou se você escolhe ele... Por <risos> que tá. você escolhe ele? Eu não, tem... Eu não entendo o motivo. Ele é ruim. Vamos lá. Se bem que o Bulbasauru tem vantagem nos três primeiros ginásios, mas ele continua sendo ruim. Ha! Pra quem gosta dele, não goste mais dele. E se você gosta dele, comenta nos, comenta nos comentários meio óbvio isso. Comenta aí, por que você escolhe ele? Ele é meio que inútil. Aí você vai mim. falar: ah, o Gary escolheu ele, porque ele vai ter vantagem contra nós futuramente. É, o Gary sempre escolhe o Pokémon que é o oposto ao seu. Ou seja, se eu escolhesse o Bulbasauro, que não é o caso, ele ia pegar o Charmander. Se eu pego o Charmander, ele ia pegar o Squirtle. Não é aleatório, pra você que pensa que é aleatório. É, exato. Mas as coisas iniciais só afetam poucas coisas do jogo. nada é que vá mudar a história dele, qualquer coisa assim. É, ué. Vamos lá, aqui é a nossa primeira batalha. Aqui ele não vai ter vantagem porque ele não tem nenhum golpe do tipo planta. Mas se tivesse, a gente tava muito ferrado. A ah, que coisa que você tem que fazer nesse primeiro... É ficar apertando A. Exato. Apenas aperte A, como se não houvesse amanhã. Porém, nos duelos quando você já tiver lá pro level 50, vai ser muito necessário você usar cada golpe no momento certo. Inclusive os golpes de status que no começo são extremamente ruins. Galera, é... Só pra lembrar, não é toda vez que, que eu e o Gabriel vamos conseguir gravar juntos. Sim, vamos ter episódios que só vai ter um de nós gravando. Porém, sempre que a gente conseguir se encontrar, a gente vai gravar junto Vamos lá, tá pra terminar. Se a gente ficar muito tempo calado durante as batalhas é porque realmente não tem nada de detonado nas batalhas. Então nada que a gente tem que conversar muito. Galera, eu vou perder essa batalha. A primeira batalha ela é um pouco aleatória. É, é, você pode vez ou você não. Ganha, vez você perde. Nesse caso aqui, é, eu vou perder. Mas por enquanto não vai dar em nada. A única coisa de ruim que vai acontecer é que eu não vou subir o, o nível do escudo. Exato. Aí esse gay aí vai ficar se achando também. Essa frase que ele fala no final: se você tiver ganhado, ele vai falar que ele escolheu o Pokémon errado. O que é uma cara de pau. Exato. Porque ele escolheu o Pokémon certo. Não é que o Carvalho Tá dizendo fala. que a gente tem que pagar, mas ele vai pagar porque a gente não sabia. Quer dizer, a gente sabia sim, né? Só que a difícil finge que não. Eita, arara. Ah, tu é chato. E é basicamente agora que o jogo começa. Vamos lá. de Palette, é... É, agora a gente vai subir. Essa mulher que vai dizer umas coisas em nada a ver da vida também. Só lembrando que essa, esse ROM do jogo tá completamente português. 100%. Olha, fale com esse carinha aqui. Ele é o único é, vendedor. vendedor que vai estar fora da loja durante o jogo inteiro. Ele vai te dar um brinde, mais uma poção. Cara, sabe o que eu pensei? Poderia hum. ter usado aquela poção lá. É. Tá, mas deixa. Caso você queira ganhar essa primeira batalha, você estiver perdendo, use a Potion. Da Aqui. próxima vez que a gente estiver perdendo, a gente, a gente vai ensinar como usá-la. O que é bem simples, pra falar a verdade. Ou melhor, qualquer batalha do mundo Pokémon é bem simples. Vamos lá. Quando você anda na grama alta, aparece Pokémon. A rota 1 só aparece Pidgey e Rata, tá? Só. Nesse primeiro episódio, galera, eu não vou duelar. Porque você já viram duelando. Eu vou farmar em off para assim, pra não ter problema de vocês ficarem vendo meia hora A só batim. da gente batalhando. E no próximo disso. episódio, talvez eu já vou ter um PID e um Ratata nível 10, por exemplo. Galera, é. no começo eu sempre pego um PID e um Ratata, que é pra upar de nível 10 e ter facilidade depois nos ginásios. Mas se você não quiser pegar e tal, não tem problema. Mas se você escolher o Charmander, você pode só ficar farmando numa, num lugar aí que vai aparecer no futuro. Beleza, agora a gente vai ter que vir aqui na loja. Aí o carinha vai dizer que é pra gente voltar lá em Vila de pallet Basicamente ele se teleportou, porque ele tava lá no início da Vila de pallet e agora ele já tá aqui. Pois é, e ele não, ele não passou na nossa frente. Se ele passou, não vi. Uhum. Tá, ele deu um pacote pra gente. Eu espero que não seja drogas. E a gente vai ter que levar lá pro professor agora. Galera, um truque muito legal. Tá então esse barranco? Ele pode ser pulado, mas não pode ser subido. Exato. É. Aí tem um atalho pra você não ter que passar por todo aquele mato de novo. Você dobra aqui. E pula. E pula. E pula. E pula. E pula. Aí dobra. <risos> e pula. E pula. E pula de novo. Tá, isso tá engraçado já. Vamos lá. Ó. Sempre nos últimos matinhos. Esse daqui é o rato, tá? Só lembrando que na série de Detonado nós vamos evitar ao máximo capturar qualquer Pokémon para que nós possamos fazer a série completando a Pokédex. Galera, esse daqui eu vou. Ah, sim, Gabriel, o bom que você falou é. A série de Light Platino e a de Fire Red, assim que a, a gente terminar, a gente vai continuar uma série de, mesmo save, é, completando a Pokédex. Ou seja, a gente não vai é, capturar tantos que é para ser mais difícil. Galera, completar a Pokédex não é fácil. A gente ganha um certificado que é muito top Mas vamos lá, isso é uma coisa bem pro futuro Exato, já que pokémons... qualquer jogo de pokémon é, normalmente dura Se você tiver que fazer o jogo 100% pegando todos os itens, todos os pokémons Eu acho que dá pelo menos mais 20 horas de gameplay Ou mais Tá, você está vendo aquele negócio laranjado lá em cima? Aquilo é a Pokédex É lá que onde os pokémons são registrados essa Galera, é, essa parte aqui eu vou dar uma acelerada porque ele vai falar muito. Vamos lá, você aperta ali em cima, vem forte, forward e agora o jogo fica rapidão. Porém, como vocês podem perceber, o áudio fica meio estranho. Vou diminuir o áudio só nesse pedaço aqui. Espero que vocês não fiquem com esse barulho irritante. Galera, esse pedaço eu só acelerei porque ele fala muito mesmo. Agora você pode ver, a gente anda rapidão, mas eu vou tirar isso e voltar o áudio do jogo. É, e à ao do jogo. Durante aquilo lá, o Gary disse que a irmã dele não ia dar o mapa pra gente, será? A gente entra aqui na casa dele. E aí você usa suas técnicas de seduzão. Sedução? <risos> Sedução. E ela te deu o mapa. Mais tarde eu ensino como uso o mapa, porque por enquanto não vai te servir muito. Galera, é agora a gente vai ter que subir de novo. Esse começo é meio chato. Na verdade, esse começo o jogo ele tá te ensinando. É, basicamente o gameplay flui mais, flui mais lento durante... Se for nível 3... Ah, é nível 3. Vou capturar. Dano crítico, por favor, por favor, por favor. Só lembrando que pra batalhar ou pra capturar o Pokémon mais facilmente você tem que diminuir a vida dele até ficar mais ou menos no vermelho É isso que eu tô fazendo. E até então tacar Pokéball. Porque é diferente de... Pokémon GO É... Aqui você luta ainda com Pokémon, sabe? E diferente do anime, você não tem que desmaiar ele a gente capturar. É, aqui se você desmaiar, é você perde o Pokémon. Exato. Eu acho que ele vai. Ele tá com 3 de HP, eu tô com 4. 1, 2, 3. Ótimo. Galera, agora eu vou ensinar pra vocês o centro Pokémon. Vou mostrar pra vocês o centro Olha, dados novos na Pokédex. Esse aqui é Eu não sei por que, cara, dá apelido para Pokémon, tipo, pega um Pidgey e põe o nome dele de Rodolfo... Godofeda God Pidgey. Esse NPC aqui embaixo, ele vai dizer sobre os barrancos que eu falei agora. Ah. Galera, é chato a Rota 1, porque não vai vir nada de novo. Vai vir só Pidgey e Ratata. E basicamente, se você quiser evitar esses Pokémons, você pode usar um item chamado repel ou Repelente. Que você vai conseguir um pouco mais lá na frente. E ele pode ser comprado em lojas também. É, na verdade, ele, tipo assim, durante 100 passos, por exemplo, você não vai encontrar Pokémon. Esse daqui é o centro Pokémon. Você entra aqui, fala com essa garota, que é a enfermeira Joy do anime. Que ou, é? Ah, não sei PTB. porque o nome dela sempre muda. Vamos lá. Ela vai levar nossos Pokémons. Tchau! Vamos lá, vamos lá. Galera, agora a gente vai pro. pra rota 2, se eu não me engano, né? Exato. Não. Porque a gente vai falar com esse vovô, ele vai ensinar a gente a capturar pokémons. Ele basicamente vai fazer o que a gente acabou de explicar pra vocês. Cara, essa parte. O começo do jogo, na verdade, ele é meio.. ele flui mais lentamente. Então por isso que Exato. a gente não fala nada. Vamos lá, aqui é ele que tá mexendo, não é mais eu. Ele achou um ídolo basicamente do nada. Acredito eu que esse daí seja o único Pokémon que vai estar fora do mato. É, fora do mato alto. Na verdade, tem um, um... os lendários, eles estão. É, os lendários também. O Articuno, é? Articuno, Zapdos e o Moutris. E o Mewtwo. Mewtwo. Aqui o único cheat que a gente vai usar vai ser para pegar o mil, porque basicamente antes para pegar ele você tem que mandar o cartucho para Nintendo e aí ela te devolvia com o mil no jogo. Isso é muito louco, né? Cara, mas a gente só vai fazer isso na série de completar porque 10 exato. Imagina te mandando nosso telefone para Nintendo, que louco <risos> e nunca mais foi visto. Galera, essa daqui. Não, é uma rota nova, é a rota 1 ainda, né? Sim. Esses matinhos aqui futuramente vão poder ser cortados, mas isso é coisa pro futuro. A batalha com o Gary lá, negócio de Vitória lá. Galera, é, agora a gente vai dar um corte. E... Ou melhor, vamos fazer assim. Próximo episódio a gente continua. É, o episódio vai ficar por aqui. Só lembrando que postamos vídeos semanalmente ou quinzenalmente, depende da frequência que a gente gravar. Então é isso, galera. Deixe seu like e se inscreva no canal.